E aí, pessoal, World App Zero na área, beleza, galera? Seguinte, mano, finalmente saiu o pré-registro do Modern Combat Versus na Google Play, guys. Tô no link aqui, mas tá falando que meu, disco... meu dispositivo não é compatível com essa versão. Possivelmente eles farão a mesma patifaria que fizeram com Gangsta New Orleans, deixando muita gente aí de molho dois ou três meses até conseguir a compatibilidade. Mas você pode acessar o primeiro link da descrição e fazer o pré-registro Eu estou gravando num é, Moto G4 Plus Então se você tiver um Moto G4 Plus para baixo, inferior Mano, esquece, possivelmente não vai estar tá compatível mesmo Se você tiver um Moto G5 e tal, tenta aí e comenta nos comentários, tá galera? E fala nos comentários aí mas assim, eu não tô muito é, bravo porque não tá compatível com a, minha, com a minha versão, porque eu tenho um iPhone 6 Plus também, que eu sempre gravei no iPhone. Então no iPhone 6 Plus é de boa, eu posso jogar tanto um contra, é, quanto o outro, né? E assim, eu não trouxe mais gameplay de Modern Combat Versus pro canal, meramente porque, meu... Fica inviável, muito lag, isso e aquilo, então preferi é, esperar o lançamento oficial dele, né? Que pelo menos eu vou poder jogar sem lag por conta do, do VPN. Então é isso, galera, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acesse o primeiro link da descrição e se você curtiu, não se esqueça de deixar o gostei. E se você quer ver é, gameplay de Modern Combat Versus aqui no canal, já tem... 300 mil gameplays. Só olhar aí, aproveita e se inscreve. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui.